Vai lá. Boa tarde, salve, salve galera. Luiz Borasque e o Pedrinho no trabalho logo na chegada, hein, Pedrinho? Pelo amor de Deus, não desliga o celular. Nós aqui para mais uma rodada do Cartoleiros da Brasil e hoje com a presença toda especial do nosso querido Pedrinho. Beleza, Pedrinho? Vamos, tá Luizão. Você tá meio ruim no cartola, Pedrinho? Tô voando, hein? Qual tô que é a sua votação? 849, já, né? 849 pontos. Todo ano, todo ano. Você nunca teve assim tão bem, Pedrinho? É sorte. É sorte? É sorte. É. Não tá com azar no amor? Sorte também. Ah, vamos perguntar pro nosso querido William Turtera William Turtera, boa tarde. Tem mais sorte no amor ou no jogo? Boa tarde. <risos> tudo e tudo bem, aí? Pedrinho? Bom, é, é, né? <risos> é melhor no amor, né? Melhor no amor? Você é um homem de vários amores, Pedrinho? Uma só. <risos> ah, não é isso que diz a galera aí não, Pedrinho. Você tem quatro amores. Não, é verdade. É, mas peraí, você tem um ou você tem quatro? Quatro. Quatro? quatro. quatro. Quer explicar? Quatro. Deixa melhor não explicar, né? Cinco, né? Sim, o Gerro também? Dá uma moral pro o <risos> Dá uma moral pro gênero. E aí, Yuri Turto, o Pedrinho disse que está com 842 pontos. E você? Olha, Luiz, eu até o exato momento, eu preciso entrar para estar tá olhando aqui, mas já é rápido de ver. Aqui, ó. É. A pontuação total, você fala? Isso! Oh, louco, 710. Você tá quase igual o Pedrinho, 842, né, Pedrinho? É. 420. É. Oh, tá bom. É. William Turter, o que você espera dessa rodada? Fazer pontos. Fazer, Fazer pontos. Ô, oh, que beleza. O Josué gritou no ponto aqui que tá com 864 pontos. Mil. É, rapaz, o Jojo todinho aqui tá arrebentando a boca do balão. E ele falou que o Júlio Vitorino tá com 659. Ô Júlio, você tá de brincadeira, hein, Júlio? Ô Pedrinho, ó, você que é nosso convidado hoje, vamos falar sobre a rodada. Hoje o senhor Márcio Coelho não pôde vir, né? Você sabe por quê, William Twitter Parece que ele tá num jantar especial aí com a esposa, alguma coisa assim. Ah é? É. é. É ensaio do casamento? Ah, é isso? É, ensaio, ensaio. Tá, tá provando os buffets lá, né? Mas vamos falar da rodada do campeonato. Jogo de sábado. Grêmio e América. O Grêmio que não passou na Sul-Americana tinha ganhado fora, perdeu em casa de 2x1. Um. Quem leva, Pedrinho? O Grêmio, né? O Grêmio? Tem que recuperar né, o negócio. William Twitter, quem leva? Cara, é um jogo difícil de, de a gente estar tá opinando assim, mas é, eu não vou escalar nenhum dos dois times, mas acho que o Grêmio leva. Você acha que o Grêmio leva? Eu também acho que o Grêmio leva com uma certa folga. Ainda no sábado à noite, o líder do campeonato, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o melhor time até então, o time a ser batido, contra o Fluminense. Quem leva, William? Acho que o Palmeiras leva. Palmeiras. E você, é, Pedrinho? pato Empata? Com ou sem gols, Pedrinho? Com gols. Com gols. Palmeiras ganha o jogo. No domingo de manhã, o Galo contra o Bahia. O Bahia que veio de uma humilhante derrota em casa por 5x0. Ninguém esperava. Esperava um jogo de bastante gols, mas dividir, né? 3x2, 4x2, não 5x0. Quem leva, Pedrinho? O um Galo de novo, hein? E aí, William Turtera? Acho que dá o Atlético. Eu também, acho que dá atleta. Ó, oh, todo mundo hoje combinando, né? Não, o Pedrinho foi no empate, né? Do Fluminense. Corintiano. Não, eu tô falando assim, hoje está até combinativo, porque o Márcio não tá, né? É, o, o Márcio é contraditório, né? É, verdade. Agora, a sensação do campeonato, né? O Fortaleza, que tem o, aquele treinador que você adora falar o nome, quanto o Red Bull, que só ganha de time grande. Quem leva, Turtera? Fortaleza. Pedrinho? O Redmond. Empate. Aí, pronto, um para cada um, para não dar problema. O Flamengo encara o São Paulo. O Flamengo que tá em ascensão e o São Paulo que foi a pedra no sapato do Flamengo no último ano. Quem leva, Pedrinho? O Flamengo hein? É sofrido, mas vai levar. Ah, é? É. O William o Turtera? São Paulo. São Paulo vai ganhar do Flamengo e não vai ser de poucos gols, não. O oh, que, que é isso? Vai ser 3 a 1, por aí. Empate. Ainda no domingo... Ah, e você sabe que no sábado, esse jogo, Flamengo e São Paulo, no domingo, às 4 da tarde, vai ser transmitido pela Rádio Brasil com Júlio Vitorino. Isso aí! E você sabe quem vai estar nos comentários? Quem? Rubens Cunha. Rubens Cunha, Twitter, que falou que você não veio semana passada aqui, que você estava na Praia Azul, você sabe disso? Não estou sabendo. Ele falou isso aí, que você estava na Praia Azul, Rubens Cunha, e o Vitorino tentou te defender, só que depois ele passou a tomar uma cervejinha lá com você, né? Deixa a baiana dele saber disso, que ele foi lá na chácara que você tomou uma cervejinha na Praia Azul. Ele a música da Praia Azul, né? Ah, ele cantou, ele cantou, ele cantou. Praia Azul, praia linda em... Agora vamos fazer uma pergunta É Praia linda, praia azul Em americano praia... Agora tudo bem, eu sei quem Gravou essa música, você sabe? A gravação original? É, tem aqui na, na, na nossa emissão Fale pra mim quem é Ai, me fugiu da cabeça Sabe, Pedrinho? Não sei. Valmir e Valmor. A gravação Azul. original do Praia Azul. Aqui tem com um outros cantores. Tem, mas é Valmir e Valmor. Lá é. da divisa. Opa, pode pesquisar aí. Pede para os seus assistentes aí que já está do seu lado. No domingo ainda, Santos e Atlético Goianiense. Quem leva, Pedrinho? Os Santos. Quem leva, Turtera? Cara, eu acho que vai dar Atlético Goianiense. E eu vou no Santos. No domingo ainda, Atlético Paranaense contra o Inter. O Inter também que não conseguiu sua classificação. Os dois times gaúcho foi desclassificado em casa. Quem leva, William? Acho que vai dar empate sem gols. Quem leva? O Atlético. O Atlético. Ah, e pra fechar a rodada no domingo, o clássico do Nordeste. Pega aí o que caiu aí, William. Pega lá. Agacha aí, aí, pega aí. Não foi aqui, não. Não? Não. Ah, tá. Foi o Jojo Todi que tá quebrando tudo aqui. Tá aparecendo o meu amigo William Turtra, que domingo fez uma festa de aniversário do Arromba, mano. Você foi convidado? <risos> fui nada. Pagou pra todo mundo. Pagou é, geral, filho. Pra mim, não. Não. Eu, eu quero agradecer o Luiz de ter aceitado eu lá na DC Suzano. Eu achei que podia ia ficar mais alta, levei quatro cartões, só usei um. Ó, você viu? No débito ainda, porque E levou a família inteira. Levou mãe, irmã, cunhada, sobrinho, sobrinho, cunhado. O negócio de é falar o Pix lá tá rendendo. Ah, né? rapaz, eu vou falar. Ó, faz o Pix tá rendendo. Você já põe no Pix do no Twitter? Depois <risos> né, e falando em Bono Pix, o Rubens também falou isso, que você pediu Pix no ar, para dar suas dicas. Eles acham que a gente não acompanha quando a gente está de fora, né? Mas o Júlio Vitorino também tá na canetinha, Júlio. Eu sei aonde você anda dançando, aonde você anda dormindo, Júlio. Para fechar a rodada de domingo à noite, o Clássico do Nordeste, Sport e Ceará. Quem leva, Pedrinho? Ceará. Ceará. Por que Ceará. Eu pretendo colocar o Lima, né? Lima, que foi ruim na última rodada, é, né? É, tem tudo para ir bem nessa. Né? Tem? Tem. Quem leva, Turtera? Esporte. E eu vou falar pra você empate. Na segunda-feira, teremos Juventude Chapecoense, o Clássico do Sul. Quem leva, Turtera? Chape. Chape? Vai ganhar fora de casa? Vai, vai ganhar. E aí, tu, Pedrinho? Também tô com ele. Vai ganhar a Chape. Eu vou de Juventude. Agora, para fechar, o jogo tão esperado, <risos> o último jogo da rodada. Aquele jogo que é igual você se siga na Terra e Itália. Um jogo bonito. bem co... Cara, quem joga o último jogo da rodada, Turtera? Não sei aqui, deixa eu ver aqui. <risos> <risos> o Pedrinho vai falar. Fala aí, Pedrinho. Cuiabá e, Cuiabá e Corinthians. Cuiabá e Corinthians é o grande jogo da rodada. Duas equipes que jogam para frente, duas equipes que tá bem no campeonato. Um Sim. futebol em evolução, não é, Pedrinho? É. Quem ganha? O Corinthians. De quanto? 3 a 1. Rapaz, que você acreditou mesmo que o Corinthians jogava tudo isso? Eu acredito. Você acredita? Eu você acredito. vai apostar em quantos jogadores o Corinthians? Nenhum. <risos> você está <risos> <tô> sendo <risos> sincero. Por isso que 842 ganhar. pontos, né, Pedro? Pedrinho? Você aposta muito no Corinthians? Seja honesto. Só uma vez. Só uma vez? De quando, 13 de quando, de quando é. começou 13 rodadas, uma vez o João Vitor. Só? Uma vez. Descartou? Você viu o que, que é torcedor, <risos> Twitter Você é. quer que o seu time ganhe ou você é cartola, quer ir? É cartola, ah, é verdade. Falar, em, Corinti... é, tá falar em corintiano fanático, o Leandro Martins César de Barueri tá na audiência. Ô Leco, pode vir buscar só a caneca que você ganhou na antepenúltima rodada. Hein? tá lá comigo na cantina DC, é só passar lá pegar essa linda caneca da Cartoleiros do Brasil. E você Sim. quer uma caneca dessa? É só você entrar na Liga da Rádio Brasil, vai lá, manda o um convite. Ganhou a rodada? Faz igual o Leco que ganhou de penúltima. Vai levar essa linda caneca. Ô, Luísa, Twitter, quem ganha? Hã? E, tem gente que, e tem gente que, tipo assim, joga valendo, né? E o e, e que, que eu vou falar? Às vezes tem que sempre esperar acabar. A rodada, porque às vezes pode ter, ter uma surpresa aí, né? E, e a pessoa. O que que eu tô querendo <risos> falar? Vou chegar ao ponto que eu quero falar. E eu sei o que você quer falar. Não pode ter aquela falta de humildade antes de acabar da rodada, Pedrinho. O cara chegar e falar: ganhei mais uma rodada e colocar lá. E na rodada passada, um amigo nosso fez isso. Então que ele não faça novamente. É, aí ele esqueceu que o camarada tinha um jogador. Se o jogador fizesse 12 pontos, ele perdia pro cara. Aí o cara já ele no grupo lá, pô, papapá. Aí Sim. o cara já tava com cinco e pouco no primeiro tempo. A hora que o cara chutava a bola o amigo, torcia para a bola não entrar, né? Foi só que o o cara ia pagar. Mas quem ganha, Cuiabá ou Corinthians, Turtra? Corinthians. É, eu vou de Cuiabá. E hoje a gente vai ter uma novidade aqui na nossa escalação, viu, Turtra? Vamos para escalação, nosso diretor, o nosso querido Josué. O Jojo da Divisa, o Jojo da Rádio Brasil, aqui da Monte Castelo. A turma passa aqui em frente à rádio e fica gritando. Josué vai ajudar a gente a escalar hoje, porque na última rodada ele ficava ali com aquela voz de locutor da meia-noite. Você precisa de ver que voz bonita ele tem, hein, Pedrinho? Você Lembra viu ou só ouviu? Eu acompanhei. Você acompanhou? Eu acompanhei. Você é fã mesmo? É gostoso. É? é. Quem? Josué? Não, o programa. Ah, o programa. Ah, o José vai programar? programa? O Josué fica escondidinho, mas é, é, aparece sempre, ah, né? José? Aparece. É. E vai, você né? ficou de dar rosca pro Josué até, não, José, né? até a hoje, hoje né? hoje não. A padaria Delícias de Pães vai o patrocinar o a rosca? O, jo o Josué é meu MAPS, né? Na hora de eu ir embora sempre, né? É? é eu não posso maltratar isso. O nosso convidado vem de americano, não sabe sair de Santa Bárbara. Cada coisa, rapaz. Então vamos para a nossa escalação. Pedrinho, Não. quem quer sair com o goleiro? seu, o Turtera? Pode ser o Turtera. Pode ser o Turtera. quem é o nosso goleiro nessa rodada? Nosso goleiro nessa rodada, ô, Luiz, eu estou tô... premeditando o goleiro barato. É... E eu creio que ele vai ser bem utilizado aí nessa, nessa rodada. Você pode ir lá embaixão, que é o goleiro da Chape. João Paulo. Paulo. João Paulo. É o João Paulo da Chape, não do Santos, né? Isso. Esse mesmo. Então tá bom. Pedrinho, Sim. se preparem, hein? Se prepara É, que é metrô. Um zagueiro, calma, né? Mas né? vai achar um lateral bom. mas não, não é, é isso não. Escute agora. Agora é a vez do nosso querido Josué, o Jojo, vai, vai. falar quem vai jogar na lateral. Escuta a voz do homem. Da audiência, hein, <risos> Jojo? Não escuta? Tô na escuta, tô na escuta. Ó. Vocês falaram que o Flamengo vai ganhar. Quem falou que o Flamengo vai ganhar? Luizão. Luizão. Eu acho que o, o Flamengo é um freguês do São Paulo. Vai perder de novo. É uma aposta. Igor Vinícius hum. na lateral. Olha, nem vai levar gol São Paulo ainda. Hein? Que beleza. É freguês, é freguês. É freguês de São Paulo. Ah, parabéns, hein? Olha que aposta. Hein? E você, Pedrinho? Quem que é o seu lateral? Felipe Luiz. Felipe Luiz. Nosso time vai ficar... Vai. Tem que para dar 0x0 é. o jogo. Não, vai não ficar, não ficar bem equilibrado. Bons, Flamengo. Flamengo não toma gol. Você falou que o... F... Cara, eu não entendo você. Não, não, eu, eu falei que ele. ia ganhar. Você <risos> falou que o São Paulo ia ganhar apertado. de 3x1. Não. não, falei que o Flamengo falou. ganha apertado. Nossa, não, você falou. Pode voltar a fita lá. Você não. falou que o São Paulo ia ganhar o com Ivo Flamengo. Ivo é que, o Flamengo. O é falou que o São Paulo ganha. Olha, depois eu vou olhar. Aqui. Os dois, dois falou. Não. Opa! Falei que o Flamengo ganha apertado. Então tá bom. Vamos para nossa zaga O zagueiro meu, o time não vai levar gol Porque ele vai jogar com um time muito ruim Eu vou de Marlon, do Cuiabá Quem com o Cuiabá enfrenta? Cuiabá? É, Corinthians, rapaz Não vai levar gol de jeito nenhum Marlon Cuiabá que está em ascensão Vamos lá William Turtera. É um e meia já, né? Zagueiro, zagueiro segundo ah, zagueiro verdade. Cara. Vai lá que tem. Ó, Caprichem, que tem uma moça bonita na audiência aqui que é sua fã, William. Mandou Júnior um abraço Alonso. aqui. Júnior Alonso do Clube Atlético Mineiro. Quem que é minha fã? Sua fã é. Deixa eu ver o nome da moça aqui. Amanda Matheus Cruz. É. É. é. <risos> Olha, eu tenho um recado aqui de uma. E uma telespectadora. Edméia Venturi. E tá lá, viu? Tá lá a página oficial. Luiz, vocês estão arrasando. O Pedro está encolhendo a barriga. Ô, oh, louco, o Pedrinho, você tá encolhendo a pança. É o nosso buchudinho, o nosso Buda. Vai rapar a cabeça dele e vai ficar Buda. Vamos lá. Josué, você começa. Josué, quem vai no seu meio? Josué, quem é, entra no seu meio? No meio do nosso time. Eu vou escolher um cara aqui que eu acredito que o time vem apresentando um bom futebol e tem tudo para ganhar esse final de semana, que é esse cara aqui, ó. Não tá barato, mas se couber o nosso time, acho que é uma boa opção, o Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, o Red Bull tá jogando fora de casa, hein? É, fora de casa, mas é contra o Fortaleza, né? O Fortaleza não vem numa boa fase e acho que vai ser um bom jogo pro, pro Red Bull, tem tudo para ganhar esse Pera, jogo. Peraí, o que você falou que o Fortaleza não vem no quê? Uma boa fase. Acabou de ir no São Paulo no Morumbi. É, 1 um, um a 0 Você tá você igual tá um... o Turtera não, também. Mas, mas na verdade e não é também. que o Fortaleza. Não é que o Fortaleza tá numa boa fase. Era o São Paulo que tava numa má fase. É, é diferente. Ah, então tá bom. Eu não vou pegar muito no seu pé, não. É, né, mas você tá ali, você tá, você tá lá no meu caderninho. Você e o C, seu Júlio Vitorino. Eu vou. Ó, até o final do dia eu conto aqui. Pedrinho, quem vai no seu meio, Pedrinho? meio do time de vocês aí, o time da rádio, do nosso é, querido José que é o que coordena, é. que que administra lá. Então hein. Então querido. Você não traz marcado de casa, Pedrinho? Não, eu eu quero, eu vou com Lima. Você vai com Lima, Lima do Ceará. Lima do Ceará. Ceará se joga fora de casa contra eu quem, Pedrinho? Contra o esporte. Contra o Sport. Mandar um abraço aqui pro querido Raul. Pro Sonic, manda um abraço aqui para o Tony Cristino. Ei, Tony! Manda um abraço para o Beto Bento, mais um corintiano doente. Outro corintiano doente aqui, Reginaldo Barbosa, que já voltou embora do Morumbi chorando numa semifinal de Libertadores. Agora é a vez de quem, hein? A minha no. mesmo. No, o meu meia de armação, o criador, Rafael Veiga! Veiga! William quem é, é o verdadeiro. seu fazedor de gols? É. Na última rodada, eu vou falar para você, hein, Turtera. Você deu um palpite para o time da rádio aqui. Sorte que os caras nem colocou, hein? Você lembra quem você escalou? No último foi o Clayson. Você sabe quanto ele fez? Quanto? 0.2. Eu escalei ele. É. Cara, no nosso time agora cabe bem aí o Bruno Henrique, só que eu acho que o São Paulo vai ganhar, então, quem é. tiver culpa o público no Flamengo, escala o Bruno Henrique, mas eu tô com a minha aposta aqui, ó, no Breno Lopes, no Palmeiras, só que ele tá em dúvida, então, acabei de ver... Mas é tem... impossível você ter só um atacante no seu time, então solta a boca aí, solta outra aí. Cara... Eu não tenha pressa isso. não. Não, vou ser bem sincero pra você. O meu, o, você... A... É. o meu ataque eu ainda não escolhi. Só que eu quero um jogador barato. É, barato. Então vai pensando aí filho, enquanto filho. isso aí, ó. Vou... vou dando um, vou... um recadinho aqui, ó. A Anne Caroline. E aí, William? Você conhece a Anne Caroline, William? Parceira minha, fina. Parceira sua? É. É uma jovem bem, bem. Bonitinha. Bonita, Bonita. né? Bonita. O Júlio. V... Amigo. é educada. Amigo. Eu vim aqui. É que eu não consigo, ó. Júlio Vitorino. Você é fera, William Turtera. Eu não tenho culpa da praia, não, hein? Mas quero trazer você aqui, William Turtera, nos Jogos. é grande Júlio Vitorino, hein? Mas, gente, vamos falar ainda de você até o final. Eu posso mudar minha opinião ao vivo? Pode. Bruno Henrique vai arrebentar com o Paulo. O Flamengo vai ganhar. Desculpa aí minha falha de início. Bruno, Bruno Henrique. Entrou, entrou, entrou, entrou no jogo passado, agora é o Bruno Henrique. Pedrinho, agora Eita. o William só escalou o jogador caro. A gente é. temos 26 cartoletas, falta escalar dois atacantes. Isso serve pra você também, diretor. E o, e o treinador. Então vai ter que ser abaixo de 10. Abaixo aí, Os o meus nosso ficou é. o William quebrou nós. Vai lá. Sobe um pouquinho mais o Pedrinho. Você consegue ler lá, Pedrinho? Quase. Pode tirar o óculos, se quiser chegar mais perto. Aí, sem óculos que eu não enxergo mesmo. Ah. Mas vamos lá. Vai lá. Palmeiras, Palmeiras joga. Palmeiras? Joga? Em casa. Em casa contra o Fluminense. Wesley. Wesley. É. Ô Pedrinho, você é contraditório, Pedrinho. O que, que você falou do jogo Palmeiras e Fluminense? Vai matar o BED, fica. Você falou que era 0 a 0 Não. Ah, Pedrinho, eu vou falar pra você, o seco ele é torto, eu quero os dois, um do lado do outro não, eu mudei o primeiro você já mudou? Jojo Todinho olha, fale pra gente, quem é o seu centroavante? seu é, fazedor de gol eu ia com o do Palmeiras também pra jogar em casa contra o Fluminense mas pra não ter dois do mesmo time pode, e... mas um pode dar o um passe pro outro é, pode, mas vamos numa aposta diferente né? eu trabalho bastante com aposta e tem dado certo ultimamente vamos trabalha no... com eu depois então. <risos> <risos> Cadê Vamos? seu pix para passar? <risos> investir em você. É, vou apostar no Savarino essa rodada. Savarino. E aí vou fazer uma alteração também, já que vocês estão apostando bastante no Flamengo. Vai tirar o Igor, quer ver? Ó é. é. Tirar o Igor Vinícius, apesar que ó, escutem, vou vou falar bem alto. Eu acho que o São Paulo não perde esse jogo. Mas é por é. que você fica de pé para falar alto? Hã? Depois você pode vir aqui na frente é, das é. câmeras, né? Porque eu, eu ah. tenho umas pessoas aqui que estão tá falando assim Aparece Josué, vamos Não. conhecer o Josué Se eu for na frente das câmeras, aí vocês somem da frente das O Josué, da ele é um ex-modelo, ex-atleta, uh -huh. ex-lutador, ele Sim. é afrodescendente, é. bem definido, ó... Mas a loirinha dele é ali, ó. Cabeço curto, ah, rapaz. É. William é, é, Falta o lateral aqui, ah, ó. mas você não escolheu ainda? Não, e vamos apostar. É, no, no Pará, tá bom? O Santos vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Então, para. substituir no lugar do Igor Vinícius. Pará. William Twitter Quem vai comandar esse timaço? Clica aí no técnico pra gente, meu amigo, fazendo favor. <risos> Olha... Ele já não vai falar do Fortaleza, porque é difícil ele falar o nome depois. Pode ser o Abel, do Palmeiras, né? O Palmeiras vai vencer fácil. Vai vencer fácil? Tá bom. Agora, Josué. Olha o nosso time, Josué. Olha o time que você comanda aqui na Super Rádio Brasil, Cartoleiros da Brasil. Josué... Desse elenco que a gente colocou aí Quem você acha que desse elenco vai ser o jogador que vai fazer mais pontos nessa rodada, Josué? Eu não acho, não acho que ele vai fazer mais pontos Mas pela característica do, do time, pela aposta de vocês Bruno Henrique, nosso capitão Bruno Henrique Controverso, nossa... né? Porque eu acho que o São Paulo não vai perder Mas pelo time aqui é o melhor nome que se encaixa aí é ele Bruno Henrique Agora vamos para os nossos suplentes Vamos lá, goleiro suplente, vamos de João Paulo. Vamos ficar no João Paulo no gol e o João Paulo na suplência. Esse joga que time? Do Santos. Do Santos. E o que é o nosso goleiro? Da Chá. Tá Chaco. Da Chaco. Isso aí. Temos uma opção só de lateral. <risos> <risos> Coloca o Bernardo. É, né? é o que tem, sem escolha. Tá tendo. É, é o que tem para hoje. Agora, sua vez, Pedrinho. Quem vai na, na, na zaga, Pedrinho? Paulo Miranda. Paulo Miranda. Jojo Todinho, quem vai no seu meio novamente? Vamos ver as opções aqui. Não. Nossa, tem opções boas aí, hein? Tem opções é. boas. É. Cara, tô na dúvida. Eu acho que Pode. Eu vou, ser bem, vou ser bem sincero, nosso time tá meio feio, hein? Feio? Feio é sei que dá para ir errado. Eu acho que o Márcio faz falta. O Márcio Coelho é o único correto aqui, rapaz. Só que é o seguinte, né? Ô, Rose. Rose. Oh, pode deixar ele vir. É Bertão Ribeiro? Boa. É Bertão Ribeiro? Uhum. Pronto. Não, falta atacante, William. Quem vai fazer gol nesse time? Olha, cada, cada fera. Será que o Clayson não vai fazer um gol contra o Corinthians, não? Espero que não. A né? lei do ex? É, Eu acho colo... que vai, viu, é, Turta? Não, não, não. É não. ele ou é o Vitinho, você pode escolher. Pode pôr o Everaldo. Everaldo do esporte. Everaldo do esporte. Você gosta de apostar em ex-corintiano, né, Turta? Eu adoro. Eu acho que esse time vai imitar, hein? Vai, né? 36 pontos Pedrinho Hoje a gente vai dar honra para você Para você passar para os nossos amigos telespectadores A escalação do time da Cartoleiros do Brasil Pode ir lá Pedrinho João Na Paulo, íntegra João Paulo é, Pará Felipe Luiz é, Marlon é, Para, para, para Começa assim o goleiro João Paulo na lateral Pará, na outra lateral Felipe Luiz Vai lá Pedrinho tá bom, então. Vai lá Nossa, eu tenho... É o zagueiro do Cuiabá. Vai lá, Pedrinho. Zagueiro Marlon. Esse é o zagueiro aí. Júnior Alonso. Pedrinho. Consegue... Você <risos> estudou, Pedrinho? Você não consegue ler? Eu não Você já foi na escola, calma. Pedrinho? Calma, Você Luiz, tem calma. dificuldade para juntar as letras? Sim, um pouco. Então <risos> vai errar. Aumenta lá. Aumenta aí, Josué. Aumenta a tela, Josué. Vamos lá. Paramos no Júnior Alonso, né? É. Meio de campo, Pedrinho. Lucas Evangelista. Lima. É Veiga, o capitão Bruno Henrique, o que eu escolhi, o Wesley, que vai fazer um gol. Só um, só, tá bom? E o Savarino. Nossa, eu nunca vi um homem tão nervoso. <risos> Não. Vai lá. E o Abel Ferreira. Ah, e na suplência? Na suplência sobrou o João. Jean... Nossa, o João da Chapecoense, né? Nossa, foi o João Carlos. E o Paulo Miranda. <risos> Isso, mas eu não enxerga. Você enxerga? Não enxerga. Não enxerga não Everton Ribeiro. Ribeiro. Everton Ribeiro, o Everaldo e o meio outro que eu pulei né? Ah, outro que você pulou? Ela a galera quer... entendeu tudo, você entendeu a escalação, hein, o Turtera? Com o nosso glorioso Ent, Pedrinho. Entendeu. Lá do Jaguari, da delícia de pães passou. Deu pra entender, Turtera? Você lendo o jeito inteiro. <risos> O Ilha Turtera, eu tava com saudade de você, Ilha Turtera. Ele me viu domingo. Não, mas de trabalhar ao seu lado, de ganhar um cascalho ao seu lado, sábado você estava dando lucro para casa. Sim. Entendeu? Aí hoje eu a gente está trabalhando, ganhando um cascalinho aqui, você entendeu? O Pedrinho também, o Pedrinho está sem, assim. O Pedrinho, hoje eu achei que você ia estar mais à vontade. Ah, a barriga já caiu, olha lá, né? Já soltou a barriga, Tava assim, agora já soltou. Mas hoje eu senti você meio vergonhoso, meio tenso. Não deu tempo de tomar uma cervejinha, não? Não, você deu cano em mim. Dei cano no você, você deu Pedrinho. Deu cano. Ei, Pedrinho, minha mulher que deu cano Saí em mim. Saí direto pra descer para tomar um. Chegou lá, já tinha saído? Botrou aí no meio do caminho. Pedrinho, ó, suas considerações finais? Ah, um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando com nós. Você, o William, o Josué, né? O meu. Meu, ensina meu caminho sempre, né? Ah, é Deus nóis, hein, Josué? O Josué hoje vai para outro caminho. Não é... sei se você vai, não, porque o Josué vai para onde o Ia foi semana passada. Avisa aí de que uma hora eu chego. Uma hora você chega. É, uma hora né? da manhã. O Ia Twitter. Oi. Sobre os comentários tendenciosos do senhor Rubens Cunha juntamente com o senhor Júlio Vitorino, que o senhor, em vez de trabalhar, estava festando. Com algumas jovens amigas colegiais semana passada. O senhor tem algo a dizer? É tudo lenda. É, é tudo, tudo lenda. lenda. Eu, eu, eu, eles estão. É, já está aqui, já está encaminhado para o meu advogado. Entendeu? <risos> Depois vai chegar a intimação na casa do Dr. Cunha e do Sr. É, Vitorino. Vitorino, certo. E ah, é? Sobre mais aqui. o Vitorino? Oh, Só suas considerações as... finais, meu lindo. Minhas considerações finais, é... Mais uma... Eu quero agradecer aí o pessoal. Infelizmente, a gente não está conseguindo ainda ir pessoalmente, né? Presencial. Em breve a gente vai caindo. Tá indo. Estou é... muito feliz. E aí? Feliz ele anda ultimamente. Ele anda rindo sozinho, Pedrinho. É. Mandar um abraço aqui para querida Andréia Cristina Albanês, lá do Ipiranga. Andréia que é fã das roscas do Pedrinho Ela tá aguardando lá as roscas do Pedrinho Josué, nosso diretor Nosso diretor, suas considerações finais Seu abraço vai para quem? Meu abraço vai pro Márcio Coelho Que tá fazendo falta hoje para todos os cartoleiros da Brasil E ó, notem aí, a gente vai imitar Esse time vai fazer mais de 100 pontos, hein? Senão nem participo mais, de vergonha <risos> Eu vou falar uma coisa pra você, diretor. Uma, bo uma boa maneira de já falar que não quer mais vir, porque tá na cara que esse time não vai fazer sem pontos. Tá não, na cara, 98. é lógico. 98. Não, mas a, não. Gente, a gente nunca mitou. Estamos aguardando a primeira vez, não é verdade, Turtera? Pode ser essa rodada agora. Ah, é, com certeza. É, na verdade, uma problema, problema, a gente falta quebra. de cartoleta, assim. É, o, a gente falta cartoleta, você sabe por quê, Pedrinho? Até hoje não recuperou? Brunão quebrou um pouco. Bruno um pouco? Seja honesto. Muito. Terça-feira ou quarta-feira que vem a gente vai ver o dia que vai gravar. Vamos trazer o Brunão. O Brunão! O Bruno Fenômeno! É. Lá do Jaguari! Bruno Fanfarrão, Brunão! Paga a cerveja pelo time. O, o Bruno é aquele cara que quebrou o time? É o cara que quebrou o time, ah, diretor. Beleza, entendi. Mas é. ele paga a cerveja, né? Não, a cerveja ele mandou. O, o Júlio Vitorino falou assim: Ó, Josué, o que, que é isso? Mitamos a última rodada. A gente tirou o jogador do Twitter, o Cleison, e melhorou o time. Que ele, ele falou que nem apoia não pôs mesmo. Galera, muito obrigado, boa tarde. Obrigado da paciência, da resenha. Obrigado ao nosso querido amigo Mais Pedrinho, atenção. corintiano aí, que não aposta no Corinthians. Parece o Júlio Vitorino. Mais um corintiano que na aposta no Corinthians. Parece o Iria Turter, mais um corintiano que na aposta no Corinthians. E você sabia que essa semana o Palmeiras classificou para as quartas de finais da Libertadores? Exato. O São Paulo, para as quartas de finais da Libertadores? Exato. O Red Bull Bragantino, para as quartas de finais da Sul-Americana? Exato. O Santos classificou para as quartas de finais da Sul-Americana? Da Sul-Americana. E o Esporte Corinthians Paulista? Contratou Renato, de crédito 10 anos. Contratou Renato Augusto Isso aí, cada um comemora com o que tem Boa tarde galera, até a próxima semana Tchau <risos>